Oi, eu sou o David. Seja bem-vindo à primeira aula, aula 1 do nosso treinamento de Revit para BIM. O Revit é um programa que tem por trás o conceito BIM e que vem transformando a rotina, o método de trabalho, o desenvolvimento de projetos em escritórios de arquitetura, engenharia, construtoras e incorporadoras. Mas por que, David? Por causa dos seus recursos avançados, comandos diferentes para fazer coisas diferentes, até mesmo as mesmas coisas que você fazia antigamente tá legal? bom, muito provavelmente você já conhece o AutoCAD e na verdade você precisa conhecer o AutoCAD porque o mercado ainda usa o programa então se você usa ou usará o AutoCAD você vai perceber que o Revit é anos luz mais avançado do que o programa AutoCAD você tem facilidade com a construção de projetos e ele é todo em 3D. Os textos são inteligentes, você tem portas 3D, janelas 3D, parede, piso, forro, telhado, perspectivas. Esses comandos todos e muitos outros que nós vamos aprender nesse treinamento aqui fazem com que é, é, o Revit seja realmente um elemento que vai transformar o seu dia a dia enquanto projetista, Enquanto desenhista de projetos de arquitetura e de engenharia Ok? Bom, é, deixa eu me apresentar um pouco mais, falar um pouco mais de mim Meu nome é David Silva Pinto, eu sou consultor de tecnologia BIM Conheço o Revit já há 14, 15 anos, tá legal? E nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, trabalho especificamente com o processo de, de implantação BIM Ou seja, aquele escritório trabalha, um escritório... É, em diversos lugares, eu trabalho em diversos estados e eles utilizavam o AutoCAD, mas por exigência do mercado, ou por simplesmente querer algo mais moderno com um, uma expressão gráfica mais assertiva é, mais eficiente, uma inteligência de projeto maior eles migraram, saíram do AutoCAD para o Revit okay? tendo ou não o um conceito BIM por trás isso é o que faz a minha equipe e a minha empresa, tá legal? Bom, aqui nesse slide tem algumas coisas, né? A gente também trabalha com programação, com treinamentos presenciais, tá legal? Com o sistema CISPRO de orçamento, representamos ele e também trabalhamos com modelagem, ou seja, aquele projeto que você tem em CAD, você percebe a complexidade e decide transformar ele em 3D para que você possa fazer tanto o processo de compatibilização quanto é, a extração de quantitativos para orçamento, obviamente. Tá legal? Nós passamos pela Autodesk, começamos na Autodesk, trabalhando uma revenda muito tempo atrás, e lá a gente conheceu, lá eu conheci o Revit. Trabalhamos em escritórios de arquitetura em vários lugares do país, entre eles, obviamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, é... Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, assim, Niterói também. Trabalhei muito em Niterói, cidade maravilhosa. Trabalhei em construtoras, né, fazendo processos de implantação, de mudança, depois escritório de engenharia já num volume menor, porque realmente eles vieram depois. Né? E, e no campo do governo, começamos pela Caixa Econômica Federal, conhecendo e estudando melhor, em parceria com eles, o SINAP. Tá legal? E... Depois, migramos para outras áreas do governo, outros, outros é, departamentos e órgãos do governo. Ok? Bom, para saber mais, tá legal? Este aqui é o meu site. Tá? Tem diversos é, textos, detalhamentos, artigos, é, destrichando, mostrando é, os diversos trabalhos que a minha empresa, a minha equipe trabalha. Ok? Bom, vamos voltar aqui. Uh, eu vou abrir aqui todo para poder explicar legal tá nós resolvemos colocar o termo curso de Revit, decidimos dar o nome deste curso né curso de Revit básico para BIM porque ele faz parte de uma série de outros cursos que nós vamos gravar na sequência ou dependendo desse, do momento que você assistir esse vídeo já estamos gravando e esses treinamentos basicamente são o Revit básico, o Revit avançado para arquitetura, o orçamento de obras em BIM e o planejamento em projetos BIM. ok? Quais são as características desses treinamentos? Todos vão utilizar o mesmo projeto, que é esse projeto de, desse prédio de oito pavimentos, que começa com essa aula aqui. Vamos fazer todas as disciplinas, ou seja, quando você entrar lá no curso de compatibilização e coordenação, você terá todo, terá todo elétrico, terá todo hidráulico, ok? O orçamento será feito com base no SINAP, utilizando o programa CISPLU e o planejamento em MS Project e Navisworks, ok? Este treinamento, ele, esse curso que você está iniciando agora, ele tem... É, 10 horas e 40 minutos, composto de 85 aulas. David, como é que você sabe que tem 10 horas e 40 É porque todas as aulas, com exceção desta aqui, que eu estou gravando agora, todas as 84 aulas já estão gravadas. A gente sempre faz assim, aula 1, a gente grava é, no final, depois gravar todo o... o, o Todas as aulas, a gente grava a aula 1. Então, por isso que a gente sabe que são 10 horas e 40 minutos, que equivale a 40 horas, ok? Aí você vai me dizer assim, David, já está pronto, cadê o exercício? O exercício é este prédio, meu querido. É esse prédio, eu vou te ensinar a colocar estrutura no prédio, colocar piso, colocar portas, janelas, paredes, identificador de ambientes ok vagas de estacionamento é este curso é este prédio que eu vou dar uma girada para você sentir ele olha tá vamos ver uma perspectiva dele aqui vou pegar uma planta baixa um corte olha essa perspectiva ó, f8 vou logo te dar uma aulinha, ó. aí vai aparecer esse carinha aqui ó aí você clica em olhar ó, para enquadrar a perspectiva olha que legal Imagina você sair do zero, não sabe nada de Revit e de repente, depois de 10 horas de. 10 horas diretos, né? Mas na verdade são umas 40 horas, uma semana e meia, duas semanas, você vai conseguir fazer esse prédio e isso vai te dar diversos conhecimentos e base para que você possa construir qualquer outro prédio ou uma casa e etc e tal. Tá legal? Vamos ver aqui um corte, o corte 2. Vamos ver se dá detalhado, está. Vamos ver se está detalhado deixa passar aqui ele tá carregando então é, eu queria dizer o seguinte que esse treinamento é, você não deve assistir mais de duas ou três aulas por dia tá legal você tem que mastigar o assunto você tem que fazer com que a assimilação é, é, tenha o seu tempo, então não vai fazendo é, é, direto, ah, vou fazer 5 horas por dia, isso não dá frutos, tá legal? O que que dá fruto então, David? Dá fruto você assistir a aula e fazer, assistir a aula e fazer, e não mais de duas ou três horas por dia, mas nesse método, você assiste a aula e faz em seguida, tá legal? Bom... Aqui o corte, aqui a minha planta baixa, tá certo? Com os elementos, com já cortado, com o mobiliário, com a escada. E tudo isso você vai aprender neste nosso treinamento de Revit básico para BIM. Ok? Bom, vamos lá. É, para finalizarmos, por que você deve fazer este curso? Meu querido, o mercado está mudando. Qualquer construtora, qualquer é, líder ou dono de escritório quando percebe a facilidade, a, a, a, a, a, como é que eu diria, não só a facilidade, mas os, os recursos que o programa passa, entrega, tá legal? É, é um caminho sem volta, porque você faz muito mais rápido, com mais detalhamento, com muito mais informação, clareza nas informações, tá legal? Os textos são todos inteligentes tá legal e você mesmo ao fazer esse treinamento você vai perceber Pô, como é que eu vou fazer linha por linha a partir de agora não vai fazer que é no método CAD né ah eu vou dar é, é, offset trim extend line offset trim extend irmão acabou isso no Revit você vai perceber que você vai conseguir fazer projetos muito melhores muito mais rápido tá sem utilizar esses comandos ou seja sem utilizar o AutoCAD tá legal a tecnologia evolui diariamente e você precisa colocar isso no seu currículo treinamento de Revit vai para dentro do seu currículo, eu sei fazer projetos em Revit então os escritórios estão por aí já colocando explicitamente só aceitamos trabalhar com Revit, os grandes escritórios estão migrando migrando de forma acelerada para a utilização de um programa BIM e o Revit é o mais utilizado no mercado brasileiro ok? processo de aprendizagem, meu querido, se você quer aprender com segurança, você ouve, você, aliás, você vê eu mexendo aqui, colocando mouse, né, vindo para o revit, aí você ouve eu falando, você toca, o tocar é nada mais nada menos que você abrir o seu revit e reproduzir, ou seja, refazer aquilo que eu acabei de fazer, relacionar, bom, ele fez vig pilar aqui no projeto dele, no nosso projeto exercício do curso, e eu vou fazer no meu projeto da faculdade, vou fazer no meu projeto que eu estou é, implementando o Revit no meu escritório, eu vou fazer um teste aqui simulando aquela casa que eu estou fazendo em casa, em, em CAD, etc e tal, você que já é profissional, como seria aquele, aquela casa, você faz uma parte, ou seja, você cria essas relações, Aí sim há o aprendizado, porque você manuseou e relacionou. Quer aprender com força? Comece a ensinar aquilo que você aprendeu. Aí você, daqui a pouco, está fazendo vídeo-aulas como eu também. Aliás, eu só faço vídeo-aulas porque eu já dei muito treinamento presencial. Adoro dar treinamento presencial. Eu acho que tem é, é, o contato, o dia-a-dia -dia ali, com o aluno, com profissional vendo ele mexendo no mouse, tirando as dúvidas deles, muitas vezes as perguntas não é exatamente o que ele quer dizer, foi uma falha no, na minha instrução, no meu treinamento, então tenho que corrigir, então eu falo a mesma coisa de outra forma, tá legal? Então amigo, se você quer aprender com profundidade essa ou qualquer outra tecnologia, ensine, tá legal? Bom, vamos ficar por aqui, nos próximos vídeos eu vou falar sobre implantação BIM, sobre como é que, como é que funciona essa implantação para que você possa agregar esse conhecimento à sua habilidade aos seus estudos dentro não só do Revit mas dentro do conceito BIM, ok? Seja bem-vindo a esse treinamento agora tem 84 aulas aí 84 aulas aí pela frente siga ó não não pare não pare não não não Faça, uma, uma crie uma rotina no qual é, fique confortável e você não pare no meio do caminho. Porque é muito comum, porque você não tem com quem trocar, não tem uma ideia, trocar uma ideia com, com um colega do lado, é, é, você está sozinho. Então, dialoga comigo, não tem problema, <risos> tá legal, eu vou ouvir você. Então, conversa e crie um plano de estudo. No qual você comece aqui com a aula 1 e vá até a aula 85 com força, com segurança Tá legal? Porque aí sim vai ter valido a pena não só o seu investimento Mas também agregar, vai, valer, vai ter valido a pena esse estudo, essa dedicação toda E você vai poder agregar isso ao teu dia a dia enquanto um bom profissional que você é Ok? Vamos junto, seja bem-vindo Vamos aprender o